Gente, eu estou com o, o meu programinha aqui, o Bridge, que eu adoro ele. Eu vou abrir o Photoshop a partir dele, vou abrir com. E a gente vai falar hoje de Camera Hall. Camera Hall é um arquivo que é o negativo da fotografia. Então eu tenho alguns nomes que o pessoal chama de DNG, ARW, é, RAW propriamente, RAW, que são formatos que são negativos. Tá? E qual que é a vantagem que eu tenho de ter o um negativo na mão? Eu posso trabalhar sem denegrir minha imagem, então, por exemplo, estava um pouquinho escuro, eu levantei, que eu quero dar ênfase na modelo. Vou diminuir aqui, por exemplo, Highlights. Ó. Highlights são as luzes, luzes altas, então eu posso controlar os elementos sem ser destrutivo para a minha imagem. Aqui, ó, eu aumentei o contraste um pouco e eu posso trabalhar tons para poder, vamos dizer assim, temperar minha foto, desde a parte de tons brancos e pretos que estão nessa guia, até as opções de rio Saturation, então observa que eu tenho é, uma imagem muito melhor trabalhada do que eu tinha antes, levantando as informações sem perder, então qual que é a grande sacada? Quando for fotografar, use em ROL. sempre formate no formato negativo, essa é a ideia e para isso que eu mostrei é, essa diferença, então esse é, o, esse é o, a imagem e essa é a pós-produção da imagem rápida para vocês perceberem principalmente as vantagens de trabalhar em RAW.